Essa é a por uma habitante inocente, pura e comum da cidade de Utopia. E ela sumir do nada é algo extremamente duvidoso. Nem a polícia tem informações sobre o desaparecimento dela. Porém, eu tive uma informação de onde ela pode estar. O único problema é que eu não estou seguro indo atrás disso. Pode ser Nossa. o meu fim, mas pelo bem da cidade eu entrei neste. Tá, uh, Duque. Alô, Pera, eu vi ele abrindo aqui. Alguma... Aqui algum lugar deve ter uma passagem secreta. Tá aqui, esse é o portal para voltar. Pelo que eu entendo, eu só tenho que achar a Poki e trazer ela de volta para cá. O engraçado é que vindo para cá, eu não tenho nenhum dos meus itens. A minha vida tá zerada e eu não tenho experiência. Espera essa janela. Cara, pera. O que tá acontecendo aqui? Cadê meus cachorros que não estão aqui? Duque, o Duque não tá aqui. As, as folhas, as coisas, tudo mudou. Tá, pera. Os meus pinguins aqui estão, né? Gente. Não tem os peixes aqui. Oxe, espera. Será que eu consigo pegar algum item aqui? Não, não tem nada ali. Não, definitivamente não tem nada. Espera, meu chapéu de palha está aqui. Eu lembro de ter colocado o meu chapéu de palha numa moldura para os meus pinguins. Mas por que está aqui? Eu consigo pegar? Ah, consigo. Bom, pelo menos isso para eu voltar mais ao natural. Olha abraço todo mundo! Pra você que não tá entendendo, e também pra você que tá se perguntando o porquê a gente ficou tantos dias sem vídeo, é porque o Mano Lajota tava doente. Então acabando que eu deixei de postar alguns videozinhos por conta disso, né? Mas ó, eu quero compensar vocês, então ó, é o seguinte. Eu tô muito afim de postar dois vídeos todo santo dia. E o gostei de vocês nesse vídeo é a forma de mostrar que vocês apoiaram a minha volta, que eu tô bem de novo e que vocês querem os dois vídeos. E também o meu canal junto com o Deletinho e com o Apu está rolando e está muito pânico no YouTube, é a Irmandade, está aqui na descrição, tá? Agora, deixa eu tentar recapitular o que aconteceu. Eu ganhei um capacho, eu coloquei uma chapéu de palha, ele tinha uns pingüins. O Duque estava aqui, ele me levou até o portal e eu entrei nele. Tá, então se eu for pra cá, teoricamente eu volto pra casa. Ué, que dimensão é essa que eu tô? Ah, eu já sei onde eu tô. É no paraíso dos gamers, o servidor da Enxada Roche. Enxada Roche é basicamente a empresa de hospedagem que a galera da Irmandade usa há mais de dois anos sem parar um dia sequer. A gente joga até no ano novo. Uh. E sem ter problema, sem lag. E o melhor, sempre com os melhores preços de todos. Se você quer abrir um servidor como do Topia pra jogar com seus amigos e tal, eu recomendo de verdade a Enxada Roche tem diversos planos para todos os tipos de pessoas o plano mais básico dá para você jogar com até quatro amigos e sai por menos de cinco reais para cada um. E isso sem falar que dá para usar o cupom Irmandade que dá mais desconto ainda e tem outros planos que dá para você jogar até com o bairro todo e se quiser até comprar uma conta de Minecraft 100% original que você ativa no próprio site do Minecraft. Enfim tá esperando o que enxada roxa link na descrição e usa o cupom Irmandade agora eu definitivamente não sei aonde eu tô. Vamos tentar voltar para casa ou pelo menos para resgatar a Poki. Meu Deus do céu, que lugar estranho. Ai, tá, tô de volta em casa. É, tá tudo normal. Os meus cachorros estão aqui, meus itens. O Duque tá aqui. Oi, Duque. Eu consegui ir e voltar, mas eu não vi a Poki lá. Vai logo antes que seja tarde, você disse para achar a Poki lá, né? Tá, eu, eu só preciso ver uma coisa, e eu já volto lá a achar a Poki. Calma. Meus pinguins estão aqui. Um, dois, três. Quatro. E ué, também não tá aqui, nem na minha mochila. Será que, se eu voltar lá, eu vou tá com o meu chapéu de palha? Eu preciso ver isso. Tá, Duque, eu tô indo lá de uma vez por todas. Agora eu vou achar a Mano, eu não imaginava isso. Bom, vamos lá. Tá. Agora é pra valer. Pera, o que é aquilo ali em cima da minha barra de fome? E eu tô com anti-infecção por um tempo indefinido. Significa que dá para eu ficar infectado. Como o que? Como? Bom, deixa eu fechar isso aqui por enquanto e vamos tentar achar a Poki. Pera, o que? Tá, isso tá um pouco diferente do que minha base costuma ser. Tá, vamos devagarinho porque. Uou! O que é isso? Aonde eu tô? Mano, por que a ponte da minha casa acaba por aqui? Se eu pisar aqui, eu vou ficar infectado? Pô, aqui. que você tá aí? Tem um caminho de pedra aqui. Tá, eu, eu vou me arriscar e eu vou pisar aqui. Tá, eu tô vivo. Minha infecção não passou, tá? Mano, que lugar medonho. Tá, aqui tem um caminho de pedra. Eu vou seguir ele. Uma caverna. Mano, que barulho todo é esse? Será que não tem nenhum tipo de criatura aqui? Tá, eu tô seriamente com medo. Pô, que ela tá ali em cima? Poki, você tá aí? Tá, calma. Vamos continuar seguindo esse caminho aqui. Tomara que numa dessas plantas que seja venenosa. Mano, como a Poki pode ter vindo para aqui? Será que o Duque tava falando a verdade? Será que era uma armadilha para mim? A única coisa que eu sei é que esse lugar dá muito medo. Eu quero ir embora daqui o quanto antes. Eu só preciso achar a Poki. A loja da Poki! Será que ela tá aqui? Poki? Poki, você tá aí? Poki? Não, era só o quadro dela. Nossa, que estranho. É como se. Não sei. Por que a loja da Poki tá aqui e a minha ponte não? Porque tem coisa que tá aqui e tem coisa que não. Passou alguma coisa aqui na frente? Eu vou te achar, Poki. Não tem nenhum registro aqui da Poki, né? Bom, se a Poki não tá na loja dela. Pera, isso aqui é um caminho? Tá, eu acho que tem mais uma alternativa de onde a Poki pode estar. Tá. Meu Deus do céu. Mano, olha só. Essa... Isso é uma árvore que cresceu nesse líquido estranho. O que tá acontecendo aqui? Mano. Do céu, eu só quero achar a Poki ir embora. Poki, Poki, você tá aí? Meu Deus, Por onde essa estrada vai me levar? Já não era pra ser o centro da cidade, o banco, o correio? Por que só tem a loja da Poki uma estrada? Ó, oh, tem outro altar daqueles, tem algo vermelho ali, eu, eu não vou lá não. Parece um, parece um arco aqui, parece uma entrada de alguma coisa. Meu Deus do céu, que susto. Poki, Poki, você tá aí? O que é tudo isso? Por que é tão escuro? Pera, aquele é o banco? Eu acho que aquele é o banco da cidade. Tá, eu, eu acho que a gente devia entrar no banco. Acho que é a melhor ideia de todas. Eu não consigo ver mais nada, nenhum, nenhum caminho. Então eu não consigo mais saber se a Poki pode ter outro lugar se não for aqui. Uh, na realidade, tem outro caminho aqui. Mas cada vez eu tô mais longe do portal, cada vez eu tô mais longe de casa. Eu já devo ter andado muito. Eu, tomara que ela esteja aqui. Como será que o banco tá? Poki, você tá aí? Sou eu, Poki. Será que ela tá aqui nos bancos? Não. Nossa, como as folhas daqui morreram, né? Poki! Olha, eu tenho uma última ideia de onde ela pode estar, que é lá em cima. Querendo ou não, se eu tivesse preso aqui e eu, eu não soubesse o que fazer, eu iria lá pra cima. Lá é um local seguro, tem comida, tem tudo. Essas partículas verdes no ar, o que tá acontecendo? Poki? Ela não tá aqui, não tem... Olha, Poki, estou com muito medo Achei que fosse morrer, ainda bem que você apareceu Por favor, me tira daqui Poki, é você mesmo? O Ross falou para eu desconfiar que poderia ser um alien Mas aqui eu não vejo por que ser um alien Você está bem? Me segue, vamos sair daqui Eu vou te tirar daqui depois a gente vê o que tiver que ver Pode vir, pode vir, Poki, você está comigo aqui Pode vir, pode vir, é tranquilo Meu Deus do céu Você viu alguma criatura por aqui ou algo do tipo? Não Pois é, eu também não, mas tem muito barulho, sabe? Vem, pode vir. Vem, vem um pouco, por aqui, me segue. Olha que estranho, aqui tem tipo um arco. Parece um, sei lá, uma entrada, né? Muito estranho. Eu sei lá. Eu não sei por que, mas eu tenho um pressentimento que a gente tem que sair daqui o quanto antes. Vem, vamos mais rápido, vamos mais rápido. Eu não tem porque a gente ficar aqui, não é seguro. Acho que a gente corre perigo a cada segundo que a gente está nesse lugar. Você tá vindo um pouco tá. cuidado com essas plantas, não encosta nelas, eu não, não sei se dá doença dá alguma coisa, mas eu tô evitando encostar em tudo. Por aqui, por aqui, vem para cá, vem, tá tudo bem. Se não encostar nas plantas, tá tudo certo. Eu tenho um portal para voltar para casa lá, lá na minha base, mas eu não entendo porque, tipo, tem o um banco aqui, tem a sua loja e tem a minha base, mas não tem as outras coisas da cidade. Eu não sei o porquê isso acontece, eu não, eu não, eu não entendo. Ó, é a sua loja e eu não sei se você estava aqui como que era, mas tá perfeitamente normal. <risos> Eu acho que eu estou sendo inf inf infectado por aqui. Vejo que eu entrei aqui eu não paro de tossir. Bom, é, vem, mas não fica tão perto. Vai que eu passo alguma coisa para você. L logo atrás aqui da sua loja, tem um caminho. Esse caminho é um pouco diferente, mas... Poki! você está bem? Não? O que aconteceu? O que, o que você encostou? Você encostou naquela grama? Tá, calma, calma, vai passar. Vai passar, calma. Pronto, pronto. Pa passou, Poki, passou. Cuidado por onde você anda. Tem muitas dessas plantas estranhas. Olha por onde eu ando exatamente e só pisa no mesmo lugar que eu pisar. A gente está perto. Isso aqui não é muito longe da minha base, não. Minha base está logo adiante aqui nessa floresta. É só seguir esse caminho pelo chão. <risos> Nossa, eu acho que estou ficando infectado. Tá, cuidado com o degrau aqui, Poki. Vem, pode vir, pode vir. Ó, oh, A minha base ali, ó. vem, Pock, vem. Aqui, agora vai dar certo. Pode vir, pode vir. Boa, entra aqui, entra aqui. É muito estranho como isso se parece demais com a minha base, mas muda algumas poucas coisas. Na realidade, você nunca veio aqui, né? Tá, me segue, o portal é aqui, vem pra cá. Tem uma passagem secreta, eu tranquei ele pra ninguém entrar. Tá, vai na frente, Poki. vai, pode ir. Minha vez. Ué, voltei pra casa? Poki! Ué, não. Porque eu tô aqui? Portal. Porque o que aconteceu com o portal? O que aconteceu com o portal? O que aconteceu com o portal? Eu tô. Eu tô preso aqui. E eu não tenho nada. Tá, eu tô ferrado. É o meu fim. Se bem que. Não, pera! Talvez não seja o meu fim. Eu tenho um plano. Eu, eu não gosto dele, mas pode funcionar. Eu vou subir nessa escada aqui, eu vou pro segundo andar da minha casa e aqui eu tenho uma coisa boa. Ah, eu não vou alcançar, né? Pera aí, eu acho que dá pra ir ali. Deixa eu pular para lá. Daqui para cá. Não, eu queria pular naquela lava. Bom, para pensar, não tem problema, porque aqui tem uma outra escada que me leva para uma altura bem alta. Eu tô com a seguinte ideia em mente. Se eu morrer nessa dimensão, eu volto para o mundo normal. Coisa mais simples do mundo. De uma altura mais alta. Pronto aqui. Tá, tá, tá. Vai, vamos, vamos. Dois coração. Só mais um pouco, só mais um pouco. Na primeira vez que estou sentindo fome. Meio coração. É agora, vou voltar para casa. Eu já salvei a pouco, não importa, eu vou conseguir. E foi! Estamos prontos. Estamos em casa, deu tudo certo, mano. Que alegria. Meu Deus do céu. Por que eu tô aqui ainda? Por que eu tô aqui ainda? Pera, o, o, o portal tá funcionando? O que é Elder? O que tá acontecendo? Tá. Que abissaros. Tem mais um elder. Tá, eu tenho uma ideia. Vocês lembram que o, o House tava tendo sonhos com essa dimensão e que ele tava falando que quando ele dormia, ele olhava pela janela da casa dele, que ele conseguia ver ele mesmo me acordar. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou para lá, eu vou para lá agora. Vamos para a casa do House. Mano do céu. O único problema é que agora está aparecendo essas barras. Será que tem monstro agora aqui nascendo? Ah! Nasceu, sai, sai, sai. O que é isso que está me seguindo? O que é isso que está me seguindo? Parou de me seguir? Deixa eu me esconder aqui um pouco Eu não tô mais seguro O que tá acontecendo? O que é aquilo? É uma aranha Oi? Tá, eu vou correr pro banco Eu vou correr pro banco Eu vou correr pro banco Eu acho que eu não tenho nenhuma escolha fora correr Correr é o jeito mais seguro de me manter vivo nessa situação Tem alguém me seguindo Tem alguém me seguindo, eu tô ouvindo Mano, tem gente me seguindo Tá. o que parece que as criaturas daqui são fortes, mas são meio burras. Ele é um guarda da alma? Ele nunca vai morrer assim na mão. Tá, eu acho que ele já deve estar tá para morrer. Isso é o que eu espero. O que é isso? Eu vou pegar. Será que eu vou ser infectado? O nome disso aqui é só minion. Tá, tem até vaca aqui. Eu preciso de uma oportunidade de pegar alguns itens para ter uma espada ou algo do tipo para base do house. Tá, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou ali, vou pegar as madeiras e vou voltar. Eu ouvi um Enderman. Aranhas. Tá, até agora tudo certo. Tô correndo perigo, mas ao mesmo tempo eu tô um pouco seguro, sabe? Tá, aparentemente as coisas que tem aqui são parecidas com o que a gente tem no nosso mundo. Eu não sei se vale a pena a gente tentar se equipar ou se vale a pena a gente tentar ir pra base do house. A minha voz tá mudando. Será que eu tô ficando infectado? O que são esses bichos? Tá, quer saber? Ele tem ferramentas. Eu vou correr pra base do house. Eu espero que seja a base do House. É o único lugar que faz sentido. O House é a única pessoa que está tendo sonho com esse lugar também. Ai, aranha! Estou sendo atacado. A aranha rápida, aranha é muito rápida. Corre, corre. Olha esse bicho. Não, não.